Fala, querida pessoa! Tudo bem, campeão, a campeã? Que prazer estar com você nesse vídeo. Esse vídeo foi encaminhado para você por meio desse link, desse formulário, aonde quero te convidar a conhecer esse movimento, esse projeto Champion of Champions, que é um projeto que desperta os jogadores, os atletas, a sua melhor versão. E, antes de falar um pouco disso, quero me apresentar para você. Eu sou Jeremias Barbosa, 42 anos. Eu atuo no mundo do de desenvolvimento já há mais de seis anos. E, gente, há três anos atrás, eu junto com a minha querida esposa, Catarina Amaro, nós fundamos a nossa empresa chamada Protagonista Impact. E ela tem a missão de desbloquear o maior número de pessoas ao redor do mundo. De que forma a gente faz isso? Por meio de uma metodologia científica que vai olhar para dentro de você e vai ajudar você a atuar na esfera do ter, do fazer e principalmente do ser. Como assim? Três esferas? Sim, você vai entender como isso funciona, entender como a sua mente funciona, porque a nossa mente, só para você entender, ela existe várias camadas e nós geralmente não conseguimos usar isso, esse potencial. E de uma maneira muito, muito simples, porque esses recursos são seus, você vai conseguir entender isso vai conseguir passar a entender a história que você conta da sua história e duas perguntas muito poderosas que você vai encontrar a resposta. Quem é você e o que é você? E entendo, se você ainda não se desenvolveu, acredite, você não sabe quem você é, você não se conhece. Por que, que eu digo isso? Porque todo ser humano conta no mínimo de 30 a 40 mentiras inconscientemente por dia. E eu pergunto, quais são as verdades ou mentiras que talvez você acredita hoje? Quais são as crenças limitantes? Qual é a alta imagem que você tem a respeito de você? Seu conceito? Enfim, são vários assuntos que a gente pode estar detalhando, conversando, para que você possa encontrar isso. E eu te digo isso porque foram muitos anos preso dentro de muitas mentiras, Muita limitação, muita escassez, muitas dificuldades. E depois que eu conheci um o desenvolvimento, eu pude me libertar dessas correntes. Porque existe uma palavra que diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade lança fora todo medo. Então, se você já vive algo extraordinário, saiba de uma coisa, isso não é nem o início daquilo que você verdadeiramente pode viver. Então, deixo aqui esse convite, peço que você responda com muito carinho é, esse formulário. Por favor, se conecte com uma conversa, tá? É, Para que a gente possa estar tá se conhecendo, independente de qualquer coisa. A minha missão nessa terra é estar tá me conectando com o maior número de pessoas, porque quando isso acontece, eu tenho a honra e o privilégio de estar aprendendo, com as histórias. Eu sou um grande colecionador de histórias e eu quero ter o privilégio de conectar com você e fazer essa troca. Tá bom? Gratidão. Fico na espera e que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.